E aí, pessoal, tranquilo? Pessoal, olha só, na aula de hoje eu vou mostrar para vocês várias formas né, de se encontrar a área de um triângulo, tá? que, que é bastante comum né, trabalharmos com áreas é, envolvendo o triângulo. Não só o triângulo né, em si, mas, por exemplo, às vezes a gente aplica quando né, vai calcular a área de um quadrado área de um retângulo, entre outras figuras, e podem aparecer os triângulos, tá? E a gente precisa ter essa base. Então, como é o primeiro polígono, tem três lados ali, eu já estou adiantando para vocês o nosso... É essa aulinha onde a gente vai abordar as áreas de triângulo, tá bom? Então, isso aí é para você que vai se preparar para a prova da ESA, da SPEx, do ENEM, qualquer concurso. Então, na aula de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre é, como encontrar a área de um triângulo quando a gente tem os lados e as alturas é, deste triângulo. Eu vou trazer para vocês também ó, como a gente encontrar a área de um triângulo quando não temos altura, apenas os lados dele também. Eu vou trazer para vocês aqui... ó. Como a gente encontrar a área deste triângulo aqui, sendo que a informação que a gente tem é o quê? As informações são os lados e o raio de uma circunferência que está inscrita neste triângulo. E no final aqui, pessoal, ainda vou trazer para vocês é, como a gente encontrar né, a área de um triângulo tendo a razão de semelhança, ou seja, sabendo que os triângulos são semelhantes. Cai demais isso, então eu vou abordar nesta aula também esse tópico com vocês. Tranquilo? Então, fica aí que a gente vai iniciar mais uma linha, pessoal. Vem aqui comigo. Bom, pessoal, então, como é que a gente faz para encontrar a área de um triângulo quando conhecemos a base e a altura dele? É, a área de um triângulo, vocês vão ver que para encontrar a área de um triângulo, a gente multiplica a base pela altura e esse resultado a gente divide por 2. Tá, pessoal? Isso aí é muito importante. É, quando você for calcular a área de um retângulo, por exemplo... É, para não esquecer, ó, a área de um retângulo ou de um quadrado, é, a gente sempre faz o quê? Multiplicar a base né, pela altura. Foi isso que eu mostrei para vocês quando a gente iniciou o tópico áreas, né? quando eu, a gente falou um pouco sobre áreas, de figuras planas, então assim ó, é, a quantidade de quadradinhos que tem aqui dentro a gente consegue encontrar como sabendo a medida da base é né, e multiplicando pela altura. Foi isso que eu mostrei para vocês. Então a área desse retângulo é a base vezes a altura, vai me dar é, a quantidade de quadradinhos, né? A unidade de área é a quantidade de unidades de áreas que tem aqui dentro deste retângulo. Foi isso que eu mostrei para vocês. Então ó, o retângulo, o triângulo, vamos lembrar que é a metade aqui de um retângulo. Então, vai ser base vezes altura dividido por 2. É fácil de lembrar assim, tá? Lembrando sempre, eu vou trazer um mais detalhes para vocês, que a altura, pessoal, ó, a altura ela parte de um vértice, isso é muito importante. Eu vou trabalhar as sevianas com vocês nos próximos tópicos aí. Então, ó, a altura é uma seviana, tá? É uma é uma é uma é um segmento, né? Vai ter uns pontos muito importantes que a gente vai trabalhar um pouco mais à frente e a altura, o encontro das alturas, tem um ponto aqui que a gente vai trabalhar com ele, mas o tópico de hoje é apenas a gente saber que a altura de qualquer triângulo, ela parte de um vértice e ela é perpendicular ao segmento oposto, né? ao lado oposto a esse vértice. Então, esse segmento aqui, essa altura, ela é sempre perpendicular, forma um ângulo de 90 graus com o lado oposto ao da onde saiu... É a altura, né? Do vértice de onde ela saiu. Então, por exemplo, se eu quisesse encontrar essa altura aqui, ó, pessoal, essa altura ela vai sair desse vértice, tá? E no outro lado aqui, ó, ela vai formar um ângulo de 90 graus. Isso é muito importante a gente saber, tá bom? Então, essa altura aqui, tá? Eu chamei ela de H. Então, a área deste triângulo, essa parte amarela, essa região amarela aí, é base vezes altura e divide por 2. Quando a gente tem um triângulo retângulo, um triângulo retângulo, ele tem um ângulo reto aqui, ó. a gente faz o quê? A gente pega os catetos dele tá? e multiplicam. Então, a área desse, desse triângulo aqui vai ser B vezes C, ou seja, o cateto B vezes o cateto C, a hipotenusa é A, a hipotenusa está sempre oposta ao ângulo reto, né? E aqui a gente divide por dois, tá? É apenas uma... É, a relação é a mesma, mas lembrando, ó, veja que o C, ele forma um ângulo reto aqui, então, ele é a altura, né? Ele é a altura relativa ao segmento AC, tá? A base B aqui. Então, C é a altura é, relativa a esse segmento aqui. Beleza, pessoal? Então, isso é importante a gente saber, tá? Pode parecer simples, mas eu estou fazendo aqui um pequeno resumo para quem já conhece. E estou abordando aqui é, esse assunto novo para quem ainda não conhece. Beleza, pessoal? Então fica aí que a gente vai ver agora a fórmula de Heron, que é muito cobrada também. Bom, então como é que a gente pode encontrar a área, olha só, como é que a gente pode encontrar a área se não temos a altura do triângulo? É, muitas vezes aparece um probleminha assim, ó, então a gente tem só as medidas dos lados do triângulo, não temos a altura. Tá? Então a gente recorre à fórmula de Heron, como eu coloquei aqui para vocês. Ó, tá? Essa fórmula, diz o seguinte, ó, que a área é a raiz quadrada de quem? Esse P aqui, muita gente confunde com o perímetro, mas é o semiperímetro. E o perímetro a gente já conheceu, né? O perímetro é a soma dos lados, é a borda do triângulo aqui, ou de qualquer figura, né? É a borda da figura. Então, ó, se você somar essas três medidas aqui, então, ó, o perímetro, né? vou colocar um pesão aqui, ó, o perímetro seria A mais B mais C. O pezinho ali, ó, o semiperímetro, ele seria A. A mais B mais C, dividido por 2. Então, você encontra o perímetro, divide por 2, o resultado seria o semiperímetro que você coloca aqui. Ó. Então, a raiz quadrada, né, a área seria a raiz quadrada desse valor aqui do semiperímetro, multiplicado por quem? Pelo mesmo semiperímetro, menos é, um dos lados, multiplicado pelo semiperímetro menos o segundo lado, multiplicado pelo semiperímetro menos o terceiro lado. Você encontra aqui, multiplica esses três valores, quatro valores aqui, né, que é o semiperímetro menos essas diferenças, né, vezes as diferenças, e encontra a raiz quadrada desse valor. Isso aqui vai dar para você a área desse triângulo, mesmo sem saber a altura dele. Tá? Isso é muito importante, cai demais. E é, se você não sabe, né, conhece a fórmula de Heron e não tem nenhuma outra dica para esse problema, você vai ter, vai estar enrascado ou enrascada aí né, no problema sobre áreas de triângulo. Tranquilo, pessoal? Fica aí que a gente vai para mais uma situação. Bom, pessoal, então ó, pode aparecer essa situação também. Ó. Você vai ter um triângulo com os três lados, não vai ter a altura dele, mas vai ter uma circunferência inscrita. Quando ela está inscrita, ela tangencia os três lados, ó, ela toca em um ponto os três lados do triângulo, né? Se ela tocasse apenas em A e B aqui, não tocasse C, então ela não seria, ela não estaria inscrita no triângulo ABC, tá, pessoal? Mas aqui, ela tangencia, ela toca, né, em um ponto só os três lados, tá? Então, ela tá inscrita no triângulo. Então, ó, é, muitas vezes vai aparecer, né, o problema vai dar para você os três lados e o raio da circunferência, Beleza? Então é, a gente não vai ter a altura também aqui. Como é que você faz, né, para encontrar a área deste triângulo? Como é que você vai fazer isso? Você vai pegar o seguinte, ó, esse p também é o semi-perímetro. Ah, isso aqui é o semi-perímetro. Às vezes você pode, eu vou fazer uma, uma vou demonstrar isso aqui no momento que a gente falar sobre um ponto bem interessante, ó, que a gente chama de incentro, tá? Vamos falar de, das sevianas, que são é, os segmentos importantes dentro do triângulo, muito importante, diga-se passagem. E aqui a gente vai ter o um incentro, e eu vou mostrar para vocês como a gente encontrar a área... É, através desta fórmula aqui, tá ok, pessoal? Isso aqui é apenas para a gente entender é, as situações que podem ocorrer. Então, você faz fazer o seguinte, ó. encontro o semiperímetro também, ou seja, soma A, B e C, divide por 2. É, e esse, a esse valor você multiplica pelo valor do raio da circunferência. Tranquilo? Então, não fique é, com medo. Você poderia também aqui aplicar Heron, né? Também, se esquecesse da fórmula, dessa fórmula aqui, você poderia aplicar a fórmula de Heron. Que o quê? ABC, a raiz quadrada do semiperímetro vezes o semiperímetro menos um lado, o outro lado e o outro lado Multiplica tudo e encontra a raiz quadrada tá Então você também poderia encontrar dessa forma Mas esqueceu de uma forma, se lembrar de outra também ó, Tem uma circunferência, é bem mais rápido ó. Você pode multiplicar aqui o semiperímetro desse triângulo pelo raio da circunferência que está inscrita Tranquilo pessoal, parece difícil, mas não é Beleza? A gente vai fazer alguns exercícios mais pra frente, vocês vão ver que é bem tranquilo, tá? Claro que os problemas, eles vão dar uma pitadinha, é, uma, coloca uma pimentinha ali, né? complica um pouco aqui, e o que vai fazer você é, se dar bem é lembrar dessas relações e outras que eu ainda vou passar para vocês sobre triângulos. Tranquilo? Fica aí que a gente vai a última relação. Esta relação aqui é super importante, mas muito importante mesmo, pessoal. E é, ajuda demais, muita gente, independente do concurso que você vai fazer, ENEM já caiu, concursos militares já caiu também. Então, é, é uma relação super importante. Quando a gente sabe que dois triângulos eles são semelhantes, então existe uma razão de semelhança. Né? Eu estou dizendo o seguinte, eu já mostrei isso para vocês. É, quando a gente descobre os lados correspondentes, e a gente já viu o que significa lados correspondentes, é identificando o ângulo de um triângulo, vamos imaginar que isso aqui fosse, sei lá, 60 graus, né? É, eu vou encontrar o ângulo de 60 graus no outro triângulo, não é isso? Vou fazer isso aqui, ó, vou encontrar o ângulo de 60 graus, vamos imaginar que estivesse aqui, tá, pessoal? Então, ó, o lado correspondente vai ser o lado, o lado correspondente a esse ângulo aqui, ó, seria o lado oposto, no caso, né? seria o lado A. E a esse ângulo aqui seria o lado X. Então, eles dois, se não tem nenhum outro ângulo de 60 graus aqui, tá? é, eles seriam, então, lados correspondentes. Por que é importante a gente encontrar os lados correspondentes? Porque a relação entre eles vai me dar é, a razão de semelhança. Eu estou dizendo o seguinte, ó, que se você pegar o A e dividir ó, o A e dividir por X... Ah, esse valor aqui, e essa razão vai me dar um número, tá, pessoal? Vamos imaginar aqui que fosse, por exemplo, 6 e aqui 3, o x. 6 dividido por 3 é 2, eu estou dizendo que a razão de semelhança é 2. Esse triângulo é duas vezes maior que esse. É isso, razão de semelhança, não tem muita complexidade nesse assunto, tá? Então, encontrando os outros lados correspondentes, eu posso dizer que a razão de semelhança vai ser igual, pessoal. Se os dois triângulos, a gente já descobriu, né? É, a gente já estudou como saber se dois triângulos são semelhantes. Existem algumas dicas. Você vê o lado, o ângulo e o lado, né? L-A-L-A-A-A... Enfim, várias situações eu já trouxe para vocês. Eu vou deixar o link aqui em cima, caso você ainda não assistiu essa aula. Então, ó, se essa razão semelhança... Eu vou chamar essa razão semelhança aqui de K. Tá? Se for K, um número, for o dobro, for o triplo, se for quatro vezes... Esse K representa esse número. Então, esse K ele vai ser igual também aos outros lados correspondentes. Vamos imaginar que C e Y fossem correspondentes aqui. Ó. Então, C dividido por Y também vai dar K. Tá? E também aqui, ó, o B dividido por Z também vai dar K. Tá? Lembrando sempre que a gente ou pega, é, compara o maior com o menor ou o menor com o maior. Tá? Eu não posso fazer C dividido por Y e depois pegar X e dividir por A. Não posso, né? Então, ó, eu vou pegar, se eu pegar A e dividir por X, eu vou pegar o C e dividir por Y. Eu vou pegar, tô comparando maior com menor. Tranquilo, pessoal? Isso é muito importante. É, vamos imaginar aqui, é, para exemplificar o nosso, o nosso problema, que a altura desse triângulo aqui, ó, fosse H. Vou colocar aqui um H. E a altura desse triângulo aqui fosse, sei lá, T. Tá, pessoal? Vou colocar aqui um Tzinho. Agora eu vou relacionar. A gente sabe que a razão de semelhança entre eles é K. Estou tá? exemplificando uma situação aqui que é muito importante. Então, olha só, pessoal, olha só que interessante. A área deste triângulo aqui, ó, ABC, a área dele, eu vou colocar aqui agora, eu vou querer encontrar a razão entre a área deste e a área deste aqui. Tá? Então, a área do primeiro, do triângulo ABC, vai ser quem? Vai ser base, que é B vezes a altura, que é H, dividido por 2. A gente viu, acabou de ver isso aí. Né? Enquanto que a área, olha só, a área deste triângulo aqui, ó, do EFG, vai ser quem? A base, que a gente mole de Z. Eu vou multiplicar pela altura, que é T, e vou dividir por 2. Isso aqui é a área do triângulo vermelhinho. Tá? Agora, eu vou comparar. Será que essa razão entre a área do primeiro e a área do segundo... Também vai ser K, pessoal? Será que vai ser K? Vai ser esse valor aqui? Também a área desse aqui vai ser duas vezes maior que a área desse? Essa é essa pergunta que a gente tem que fazer e analisar com muito cuidado, né? E, e, e analisando esses detalhes, tá? Então, olha só, é, um detalhe importante também, a razão de semelhança, que eu não coloquei aqui para vocês, é que a altura desse também vai ser o dobro ó, é, do segundo. Então, a altura desse aqui também vai ser o dobro, se eles são semelhantes. Isso é importante a gente saber, tá? Então, se você pegar a área do primeiro, eu vou chamar aqui de área 1, um, a área do maior. E aqui, a área do menor, a área 2, tá? Se eu for comparar agora, se eu for relacionar a área do primeiro com a área do segundo, será que vai dar K? Essa é a pergunta que eu vou fazer, que eu estou fazendo para vocês. E é interessante a gente saber. Ó, então, eu vou pegar B, multiplicar por H e dividir por 2. E vou dividir isso aqui ó, pela área do menor. Vamos ver se vai dar... É, duas vezes também, ou melhor, se vai dar K, se essa razão vai dar K. Então, eu vou pegar ali Z, multiplicar por T né? e dividir por 2. A gente sabe que divisão de fração, a gente repete a primeira fração. Então, eu vou pegar aqui ó, B vezes H, dividir por 2 e multiplicar pelo inverso da segunda, ou seja, 2 por Z vezes T, beleza? se T ficou meio estranho aqui, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Tzinho aqui, beleza, pessoal? Então, aqui ó vou simplificar... Aqui vai ficar B vezes H, então vou colocar aqui ó, Z e aqui T. Então, olha só, essa relação está aqui, está vendo que ela está aqui? Essa outra relação está aqui também e todas essas relações são iguais. Tá? Então, por exemplo, aqui é K, todas elas são iguais a K. Então, ó, aqui é K e H por T também é K. Então, deixa eu colocar aqui, ó. então H por T também é K. E k vezes k é k ao quadrado. Olha só que interessante e cai é demais isso aqui. Ó. Então, a razão entre as áreas desses dois triângulos não vai ser k. Ou seja, vamos imaginar que esse primeiro triângulo fosse o dobro desse, a razão de semelhança. Ou seja, se todos os lados fossem o dobro dos outros lados. Então, se o k aqui é 2, se o azul aí, o verdinho, né, é duas vezes maior que esse, a razão de semelhança, então, dos lados, né, então. A área, a razão de semelhança da área, pessoal, não vai ser 2, vai ser 4. É 2 ao quadrado, é k ao quadrado, é 4. Vamos imaginar que a razão de semelhança entre esse primeiro e esse segundo fosse 3, ou seja, todos os lados aqui fossem 3 vezes maiores que os lados aqui. Então a razão de semelhança entre as áreas deles, 2, seria 3 ao quadrado, seria 9, tá? Então é isso que eu gostaria de mostrar para vocês. A razão de semelhança das áreas não é, e vocês vão ver também, eu gosto até de, de fazer é, vocês pensarem nessas né, questões. É, quando, se você está um pouco mais avançado e quer saber a razão de semelhança entre é, o volume, figuras é, tridimensionais, a gente vai ver em geometria espacial, é, você vai ver que já a razão de semelhança do volume é K elevado a 3. Tá? Então, para cada dimensão, ó, é, em uma dimensão é K, ou seja, lado com lado é K. A área, que já são duas dimensões, é k quadrado. E o, o, o volume, que já são três dimensões, a gente vai trabalhar mais na frente, não se preocupem. Vocês vão ver que é k elevado a 3. Tá? Então isso aí eu gosto muito de trazer e discutir sobre. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê aí, pessoal, na próxima aula. Até mais.